É real meus amigos, é real meus amigos, acaba de ser lançado Counter Strike 2 CSGO na Cersei 2, Counter Strike 2, vamos direto ao ponto que é o seguinte A gente tem um site dedicado ao Counter Strike 2 falando todas as mudanças e tipo que é um teste limitado né Que vai ser uma beta e aqui também tá falando como que a gente faz pra jogar essa beta. E eu vou rapidamente dar um scroll down aqui, a gente vai analisar três vídeos oficiais da Valve. O primeiro vai ser sobre as novas fumaças do CS:GO. Pelo jeito vai ser um pouco diferente a fumaça do CS2, tá? Iluminação diferente, com certeza isso aqui a gente vai ver já nos trailers e também o tick rate do CS vai mudar, os mapas novos e como eles estão, a gente vai analisar aqui hoje, ó, a diferença de Antes e depois de todos os mapas do CS, ó, se liga como que a Cersei 2 realmente faz as skins. Os gráficos, a iluminação ficarem melhores. Já vamos falar sobre skins, que é o próximo assunto aqui, mano. Que é o seguinte, cara. Tá dizendo que a gente não vai perder nenhuma skin do CSGO. A gente vai poder levar todas para o CS2. Além disso, algumas armas vão estar mais bonitas. Algumas skins vão estar realmente mais belas. Gráficos foram realmente aprimorados. Como também as texturas. Então adesivos também. Nossa, isso aqui tá sensacional, velho. As skins estão iradas demais. E os gráficos em geral e iluminação estão muito mais bonitos, tá? A áudio também, com certeza, tá melhor. Galera, tem aqui os três vídeos sobre o Counter-Strike 2 no canal oficial da Valve e a gente vai assistir os três para entender exatamente quais são as novidades, tá? primeiro vídeo sobre fu fumaças interativas. Beleza. As a result, smoke grenades have Cara, o gráfico tá sensacional Porque isso aqui já é SS2 Tá, agora as fumaças São tipo assim Objetos 3D Tá Não é mais 2D, né Isso é interessante demais Olha como é que tá real, velho Oh Caraca, mano, a fumaça, tipo assim, ela. Ela preenche um espaço agora, tipo, ela não fica só naquele formato padrão. Olha isso, velho! A bala tava. A bala tava criando um buraco na fumaça ou é impressão minha? Mano, a HE cria um buraco na fumaça também, velho! Olha isso, tá, tá muito louco, mano, o menuzinho ali embaixo. Quando você mata um cara, você mata dois caras, vai aparecendo um, dois, três, tipo multi-kill, tá ligado? Vindo no verão de 2023. Verão de 2023 lá da gringa, né, mano? Eu não sei quando que vai ser lançado isso aqui oficialmente. Vamos, vamos calcular. Esse é o segundo vídeo, tá? Sobre mapas. Olha... Olha, caraca, os mapas antigos, velho Nossa, mano, eu tô louco, tá dando arrepio, velho, só de ver esses vídeos, cara Bom, os mapas tem um visual novo Olha que linda dust dois, mano Tá, Dust Mirage Ó, Show Train Olha isso é isso, iluminação, meu amigo Beleza Olha a Nuck com a iluminação da Cersei 2, mano Cê tá doido, velho Os reflexos, mano Olha a água Vamos ver o que mudou ah, não acredito, mano, vai mapas antigos, velho Olha a Overpass, mano Beleza, gostei demais, cara Esse é um vídeo mais sobre mapas e desenvolvimento de mapas E portabilidade, né Vamos ter todos os mapas de novo, cara Isso é muito bom, velho, isso é muito bom, mano Italy, todos os mapas que a gente gosta Dust, Mirage Quero saber da Cabo Stone no futuro, velho. É, quando você mata um cara, aparece ali uma cartinha com o número 1. Um. Você mata dois, aparece o um número 2. Isso eu achei muito irado. Esse foi o segundo vídeo oficial da Valve. Agora tem o terceiro, que é a respeito do Tick Rate. Ele vai mudar. Vamos entender. Olha, isso daí já é CS2, mano O sangue na parede está diferente É, agora que a gente vai saber a respeito do Tick Rate O que é que vai acontecer, né? Vai mudar então o sistema de Tick Rate do CSGO? Atualização entre os ticks. Melhorou então, hein? Com certeza melhorou muito a conexão do CS:GO e a realidade, né, de você disparar e aquele tiro Acertar no momento que você disparou, né? Todas as ações que você fez. Irado, irado. Vamos saber mais a respeito disso, com certeza. Mas muito irado. Estou hypado demais. E agora, vindo aqui pro Twitter do CS:GO. Antes da gente ir pro Hot Site, mano, que tem várias coisas interessantes aqui, além de alguns posts que eles fizeram hoje e tal, né? Algumas respostas que eu achei legal, tá? Primeiramente, o CS:GO Twitter que vai ter uma bind para você remover o silenciador das suas armas, isso eu achei interessante. E o CS:GO Twitter, jogadores vão ser selecionados para a beta limitada do CS2, baseado em um número de fatores importantes que o time de desenvolvimento lá decidiu. Então é basicamente o tanto de vezes que você jogou em servidores oficiais, o seu Trust Factor e também a sua conta na Steam. Essa foto aqui é uma que eu queria mostrar também, que cara, tem como você ver os seus pés agora, isso eu achei muito diferente. E a gente percebe, olha a Glock Fade como que está muito bonita. Realmente, tá ligado? Mano, eu acho que isso daqui que a gente viu realmente é o que interessa, tá? A gente pode esperar em breve receber o acesso à beta ou não, baseado na nossa conta do CSGO e da Steam, tá? E aqui, caras, basicamente a gente pode continuar vendo com mais detalhes tudo o que tá rolando aí de novidades, Sobre o Counter Strike 2 Galera, vou fazer um vídeo pra vocês em breve Assim que eu conseguir acesso a beta Ou na minha conta, ou na conta de alguém Mas ó, eu tô muito hypado Me digam nos comentários se vocês também estão hypados ou não Porque mano, na moral, velho Eu acho que a gente tava esperando que demorasse um pouco Pra lançar aí do lado a Valve Toma, lançamento Counter Strike 2 chegou Então se você tá hypado, deixa um like nesse vídeo E aguardem mais notícias Tamo junto galera Um abraço, falou